Olha só, então vamos entrando aqui agora. A caminho do pesqueiro, Aqui nós vamos entrar aqui num, numa estrada estreita. Muito preservada aí, ó. Mato de um lado e do outro, ó. Algumas casas, mas a mata sempre preservada aqui, ó. Um lugar bonito. Nós vamos aqui em busca de um pesqueiro aí, ó. Olha que show de bola aí, ó. Maravilhoso. Olha lá na frente, ó. Mata preservada aí, ó. A cerca aqui, ó. Algum lugar tem algumas chakras. Ali passa a, a rede ele, elétrica, né? E é isso aí, ó. Vamos que vamos aí, ó. De um lado é só mata. Pé de banana ali, ó. Muito cuidado nas curvas, ó sempre respeitando a faixa ó, deixando a outra livre para se virar um carro ó. É o, que é? o verde ó uma lombada aqui ó, Devagarinho. olha só que lindo aqui ó ei olha só que maravilha é minha paixão, é o verde, hein? estamos chegando aqui do pesqueiro já, aí dentro das dependências nós não vamos poder filmar muito não, porque não temos autorizações, mas é mais ou menos isso aqui, vamos entrar aqui, uma estradinha de barro, olha só que bonito, olha, olha que maravilha, vamos que vamos Que é a entradinha aqui ó, é bem arrumadinha. Olha só, o pescador aqui pegou um peixe ali ó. Vamos ver que peixe que é né? Ombaga! Filma aí! Olha aqui ó, olha o bichão aí ó. Pegou o que? Cominhada? Não, foi. Aí eu, eu, eu, eu não tô falando. Olha o pescador aí, ó. É um tiro, né? Ah? <risos> Olha o mato aí, ó. É, é, é o bicho aí. Dá um beijo no peixe, porque senão... <risos> Olha só, o de Deus tá uma fera aí, ó. Agora é um tilapim, ó. Ali. Peguei Olha Só vi deu trabalho, <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar. Vamos, vem. Vem, pode chegar, viu? Deixa eu tentar, vem aqui, te puxa. Rapaz. E, deixa ela cansar. Vamos lá. <risos> Não <laughs> <Ja. úsica> eu faça eu muito não. Deve cansar. não muito Como que ela vai subir agora? Isso, deixa isso. Não, que tem aí. Ó. Ah, forte, bicho. Olha, a sua, olha. Olha, vai falar vai escapar Vai escapar. Ai, Pegou! Não, tá no... Agora sim. Olha só. Essa aqui tá. Olha que 2kg, hein? Vamos lá, tirando foto. Tando fisgado assim. Tira a foto, cara. Tem a foto lá, cara. Volta, Dede. Tando fisgada, não vai boa, não. Olha, ó. tando fisgado, pode cansar. Olha, gente, aqui, ó. 2kg. Olha, deixa eu levantar mais ele, deixa eu dar. Aí rapaziada, pegamos mais um aqui, ó. Tô. Escreve no canal aí. Prova. Olha, olha, olha, olha. <risos> <risos> bague, bague. Foi bague, Foi Foi foi Ele. Foi Ele. Foi Dois querer! dois Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele tem mais um bag aí, ó. É nóis, pescador de primeira aqui, ó, gente, ó. Se inscreve no canal, deixa o like, hein. Deixa o like pra fortalecer esse canal. Canal bonito. Vamos crescer esse canal, gente. Os dois tilapes aqui já está assando aqui. Olha que maravilha, ó. Olha que lindo! Aí, ó, tem que assar aqui bem longe do fogo. Aqui, ó, esse fogo que sobe é quando pinga um pouco de gordura que tá derretendo do peixe, ó, aí sai essa labareda. Porém, ó, estamos aí com 30 centímetros de altura do peixe para as brasas. Aí, ó, fogo bem lento, assar bem devagarinho. Aí acabou demais, né? É dois e um. É dois e um. E é, é, corrente, é. é dois e um. Tá ligado? Olha a farinha de queijo. Não sabe. Ah, meu Deus. Você não vai comer esse peixe, né? Olha só, gente. Esse aqui é o segredo. Assar na brasa bem baixinha. Só no sal grosso. Olha que beleza aí, ó. Maravilha, hein? Hoje então, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se puder se inscrever para nos ajudar, a gente agradece. Um forte abraço, deixa o seu like, comente. Deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui, um abraço para todos.